Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu sou graduando em Física pela Universidade Federal de Santa Maria e eu vou falar um pouquinho sobre buracos negros com vocês, um pouquinho, porque é bastante coisa para ser dita. é só uma introdução uh, a gente vai falar desde John Mitchell em 1783 até os dias atuais ver o que é que a gente tem de avanços teóricos e tecnológicos, o que, é que diz a teoria das cordas a respeito e ver o que que a gente tem de experimentos né? que aí tem nos proporcionado descobertas incríveis e tem aí corroborado com muitas com algumas teorias né? que já estavam muito tempo aí esperando por confirmação. Tá? Uh, eu espero eu espero que a gente possa ter um encontro incrível aí no Conafis e falando sobre esses pequenos gigantes né? que habitam o universo há muito tempo. Tá? Vejo vocês lá. Até logo.